Como este domingo, dia 12 de abril, vai ter manifestação em todo o Brasil, com o Movimento Brasil Livre, hoje, aqui em Trairi, eu estou com o organizador do evento aqui no município, Túlio Damasceno. Túlio, como é que vai ser a manifestação aqui em Trairi? Wesley, bom dia. Bom dia a todos. É, é o seguinte, estamos vivenciando uma, uma crise política no Brasil hoje e eu acho lindo o que está acontecendo de uso... Brasil de os brasileiros está saindo da sua casa num domingo para ir lutar, brigar pelo direito, pelos seus direitos. Em trairi é assim, a política está uma há oito anos a gente vem numa briga de, de a questão de é, nacional de roubos de 20 milhões e tal de, de entra prefeito e sai prefeito tá? a questão que a gente vai a gente vai para a rua brigar pela nossa saúde, pela educação, pela uma moradia melhor, pela qualidade de vida dos trairienses. Entendeu, Wesley? E assim, no um domingo a gente vai mesmo com, com todo o gás na, na, na busca do nosso hospital, na busca da saúde, da qualidade de vida mesmo do cidadão trairiense, entendeu? Então Wesley, eu peço a todos os trairenses, a toda a população, a juventude e todos os trairenses que se destaquem de sua casa para ir brigar, para ir vir, gritar e para ir para rua, vir. Pedir ao vice-a-prefeita de Trairi para dar a você, a minha, a ele, uma qualidade de vida melhor. Até.